Fala rapaziada, mais um é The Art Na Austrália começando pra vocês hoje é o um grande dia, hoje é o dia do sorteio de prêmios Que a gente falou lá na semana passada, na última quarta-feira Então hoje é o dia que vocês vão saber quem ganhou esses maravilhosos prêmios Do canal The Art Na Austrália e Tio Easy Então se você se inscreveu, tá interessado nesse vídeo Fica comigo e check it out pra você ver se você ganhou esses prêmios Antes da gente começar esse sorteio, tem algumas novidades pra vocês A a Twizy essa semana vai entrar em recesso, então no dia 22 de dezembro estaremos fechando para o Natal e Ano Novo Então, pra vocês que estão pensando, oh meu Deus, o que aconteceu? O que vai acontecer agora? Fiquem calmos teremos uma pessoa ah, lá no office que vai cuidar de todos os processos que estão em andamento. Então, para vocês que estão fazendo processo com a gente ou que estão pensando em fazer processo com a gente, dá tempo, fiquem tranquilos, a Aline Kaires, que é a nossa consultora de vendas, vai estar no office de plantão para poder atender aos pedidos de vocês enquanto o resto do time estará de férias. Que que é isso? E também, falando de férias, finalmente vou poder tirar um pouquinho, vou tirar uns 4 dias de férias esse ano Então a gente tá indo pra Cairns, cara, então se vocês não conhecem Cairns ainda, segue aí algumas imagens pra vocês Pra vocês verem como é um pouquinho de Cairns ah, E a gente com certeza vai fazer vídeo lá também, a gente tá com uma escola super bacana lá que chama SPC ah, então a gente vai gravar lá com eles, na né? SPC vai ser bem bacana também A gente vai mostrar um campus muito legal em Cairns, tem muita oportunidade de migração Por ser uma cidade regional, uma lista de migração regional Então fiquem ligados nos próximos vídeos, no começo do ano vai ter bastante coisa sobre Cairns também Que é onde fica a grande barreira de corais Então tem novidades para vocês chegando aí no começo do ano Sem mais delongas, vamos começar a fazer esse sorteio então, para fazer o sorteio, como que a gente fez? Então, aqui nessa lista do Excel, a gente tem os números de 3, na verdade, que o primeiro foi a Paula, a 3 até o número 227, que está aqui. Então, nós tivemos, na verdade, né, 224 pessoas que se inscreveram, certo? 227 vezes Isso. Ixi, Ixi, bota a Nazaré. a Nazaré fazendo conta. Então, a gente vai colocar aqui do número 3, até o número 227, certo? E aí a gente vai clicando, vai clicando, vai clicando no Generate, Generate, os números vão aparecendo e vão aparecendo e vão aparecendo até a hora que eu paro de clicar e, meu Deus, quem será o ganhador? Quem será o ganhador? Quem será o ganhador? Parou. Número 197. Então a gente vai aqui na listinha, no número 197, quem foi o ganhador de número 197? Milena Muniz Milena ganhou! Ganhou prêmios maravilhosos é um canguru, ganhou um koala ganhou aqui um pote dessa p... desse pedemate <risos> espera que você goste você ganhou também bandeirinha na Austrália você ganhou vários chocolates australianos então a gente tem aqui o Crunchy Turkey a tem... Ixi, tem coisa pra caramba eu espero que eu não coma antes de a gente enviar pra você estou posto. Que <risos> Você vai ter que comprar um chocolate uma vez ou Austrália, Você vai ganhar com esta sacolinha da Austrália, muito legal uh, Milena, então pra você que está assistindo esse vídeo, parabéns por ter ganhado o nosso sorteio uh, A gente vai entrar em contato com você pra gente poder né, pegar certinho seu endereço, tudo que né, precisa fazer pra poder te enviar Então fique ligado nos próximos dias que a gente vai entrar em contato, eu pessoalmente vou mandar e-mail pra você Entrando em contato. É... Se você mandou o seu número do WhatsApp, eu te mando um WhatsApp também. Tipo, o hey, rei ganhou e tal. E conferindo aqui o endereço da Milena. A Milena é de Goiânia, cara. Ô, oh, Goiânia! Vai, sertanejo! Muito bom, velho. Muito feliz que foi alguém do Brasil também que ganhou a, a, a, os prêmios Então, Milena, espero que você goste bastante dos seus prêmios Leve, A gente vai mandar isso pra você aí em Goiânia, na sua casinha Você mandou seu endereço certinho aqui A gente vai confirmar de mandar pra você Então, parabéns Milena de Goiânia Que ganhou aqui os nossos prêmios e para vocês que participaram também, muito obrigada por ter participado, a gente vai fazer mais prêmios, foi muito divertido ter feito esse vídeo pra vocês. Ah, então, vocês já sabem, também fazendo aquele Java básico, quer fazer seu orçamento, quer vir aqui a Austrália, você vai entrar nesse site aqui embaixo, twizytravel.com barra orçamentos, faça o seu orçamento com a gente vem curtir aqui na Austrália com a gente também, beleza? Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo, obrigado por ter assistido e tchau! Só lembrando que a Twitch está entrando em recesso, mas o canal não. A gente está continuando, mandando três vídeos por semana para vocês. Tem bastante conteúdo que vai aparecer no canal esses próximos dias. Então, fiquem ligados que vai ter bastante coisa nova no canal também. Se inscreva.